pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é este vestido que venceu na votação, o vestido tubinho mais despojado. Gente, eu estou usando ele com uma jaqueta amarrada na cintura e de tênis, mas eu já vou mostrar outra opção de como usar ele. E olha esta gola, tá vendo que ela tá toda assim? Gente, dá pra vocês usarem de inúmeras formas essa gola. Você pode usar ela daquele jeito mais caído, você pode usar ela aqui mais para cima e deixar a gola caída. É muito bacana essa gola que dá pra você inventar aí e cada dia tá com um modelo novo de vestido. Olha, é muito bacana, ele é bem versátil. Se você estiver com frio, cobre tudo, amiga. Gente, é muito legal essa gola, tá? Vocês tinham pedido, então, um vestido mais despojado aí e nem precisa falar nada deste lurex aqui maravilhoso que eu recebi lá do saia de saia gente olha esse tecido esse tecido é tudo o brilho dele maravilhoso tá eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo ele vai ter molde no site desse vestido do 36 ao 56 tá bom eu vou mostrar, então, agora outra opção de como usar esse vestido. Outra opção que você tem é usar com salto, um cintinho aqui marcando mais a cintura. Olha que gracinha que fica. Então, dá pra você usar de vários jeitos esse vestido. Por isso que eu falo pra vocês que um vestido com este tecido você tem que ter no seu guarda-roupa. Porque dá pra você usar em várias ocasiões. Então, se você quiser aprender a fazer esse vestido super simples de fazer, é só você ficar aí e continuar assistindo o meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, que venceu aí na votação, vestido tubinho mais despojado, né? Então, eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Ele é muito simples de fazer. Gente, todo mundo vai conseguir fazer. Se você não tiver overlock, é só você pegar a agulha de cabecinha dourada, que eu já falei aqui pra vocês... Colocar na sua máquina doméstica e vai costurar tranquilo esse lurex. Tanto que eu vou fazer algumas partes na máquina reta e costura tranquilo. É só você colocar, então, se você não tiver overlock, você coloca lá a agulha a cabeça dourada e coloca o ponto zigue-zague que vai costurar tranquilo. Não tem problema se você não tiver overlock. O molde vai estar disponível no site do 36 ao 56, ok? Ok. Eu vou usar o mesmo molde para cortar frente e costas para simplificar ao máximo para vocês. Como a gente está trabalhando com malha, não tem necessidade de pence, então, e nem colocar zíper, viu? Para o pessoal aí que não gosta de zíper, não sabe colocar, não tem desculpa porque não precisa de zíper nesse projeto. Então, eu vou colocar aqui o molde, vou deixar a margem de costura de 1 cm mais ou menos, tá? Toda a volta do projeto. E aí, eu vou cortar duas vezes, tirando frente e costas, e o mesmo processo com a manga, ok? Cortei já as peças do vestido, falta só aquela parte de cima, né, que a gente já vai fazer. Agora, eu vou colocar aqui, olha, pegar a minha manga, vou colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido, passar uma costura pela lateral, vou fazer isso com as duas mangas, olha. Como eu já expliquei, não tem overlock, não tem problema, hein, pessoal? E o vestido a gente também vai pegar ele, vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E também vamos passar uma costura pelas laterais do vestido. Eu vou passar tudo na overlock, mas eu já expliquei, não tem overlock, não tem problema. Vai passar aí na sua máquina reta, não quero desculpa pra não estar tá costurando, tá certo? Então, agora é só passar uma costura... E daí, se você já quiser encaixar a manga aqui, que essa manga é bem simples, vocês vão ver que eu vou encaixar na máquina, ela é muito simples, porque ela não é uma manga inteira, né? Ela é meia manga. Então, pode passar aí, que vai ficar super facinho de colocar essa manga, ok? Então, agora a gente vai pra máquina fazer essas costuras aqui que eu falei pra vocês, ok? Agora, pessoal, que já montamos praticamente nosso vestido todo, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que eu fiz. Aqui na parte da manga, eu cortei aqui um pedaço de tecido mesmo, olha, e passei uma costura... Tá? Se você não quiser fazer isso, você dobra, então, pra dentro e passa uma costura pra fazer a barrinha. Eu gosto desse efeito, cê, acho que vocês já perceberam que eu faço isso em praticamente todas as blusas que eu faço, eu corto um pedaço do tecido e ponho assim, né, como punho, eu acho que o acabamento fica mais bonito. E fiz isso também aqui, olha, na barra dele, tá? Ó, o mesmo processo, coloquei um pedaço de tecido aqui na barra do vestido. Você pode fazer isso ou pode também virar duas vezes pra dentro, aí fica a seu critério. Agora, a gente vai fazer aquela parte da gola caída. Agora, você vai pegar uma fita métrica e vai tirar a medida total aqui da circunferência do seu decote. Então, você vem aqui, olha, põe a fita aqui e vai medindo aqui todo o seu decote. Ó, 53, mas aí, dobra em dois, dá 106. Então, meu decote tem 106 centímetros. Vamos pegar uma tira no tecido. Agora, eu vou explicar aqui pra vocês. Esse decote, você vai ver o tamanho que você vai querer que ele fique dobrado, tá? Se você quer a largura, porque olha o tamanho do tecido que eu cortei. Bem largo, tá vendo? Então, eu vou dobrar ele ao meio. E ele vai ficar isso daqui virado, ó. Na verdade, isso daqui, né? Porque essa parte vai pra dentro. Se você quiser maiorzão, porque tem umas blusas bem grandes isso daqui, então, você corta maior. Então, você vai precisar de bastante tecido pra fazer essa parte aí do acabamento do decote. Então, você dobra ele ao meio... E aí nós vamos cortar, eu não cortei ainda na medida certa. Ó. Dobrei ele ao meio. E agora ele tem que ter 53. Eu vou colocar aqui, olha. 58 para deixar uma margem de costura e corte isso daqui. Certo? Então, você vem aqui, você mede, que tem que ficar na largura do seu... Na, na, no tamanho do seu decote, ó. Ficou até muito grande, eu vou cortar aqui. Ó. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ele, vou abrir... Vou colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido aqui, olha. E vou passar uma costura pela lateral, fechando toda a lateral dele, tá? Então, é só passar uma costura reta aqui, olha, fechando a lateral dele, que vai ser a costura das costas, isso daqui. Então, eu só vou passar uma costura e eu já venho pra gente dar continuidade. Então, eu costurei, olha, ficou com uma costura aqui, que a gente vai colocar nas costas do vestido, certo? Então, eu vou vir aqui com o meu vestido, olha, e vou achar aqui o meio das costas pra mim posicionar aquela costura aqui, tá? Ó, achei aqui o meio das costas, só pra gente mesmo uh, posicionar aqui, porque a gente já cortou do tamanho certinho, né? Então, ele, ele fica mais justinho mesmo, esse vestido, por isso que você tem que fazer com tecido que estica, tá? Senão, você não se mexe com ele. Ó, daí eu vou vir aqui e vou colocar, olha, costura aqui, essa costura lateral com o meio das costas que a gente achou. E vou alfinetar aqui pra passar uma costura tudo junto, tá? Agora, você vai pra máquina e vai passar uma costura reta, só aqui, olha. Unindo o seu cos, ó, oh, cos, já, tá, já virou cos já o trem. Unindo o, esse, unindo essa gola aqui com o decote. Aí, passar uma costura aí na máquina reta ou na overlock, tá? para esse, para ele ficar desta forma aqui, ó. Deixa eu ver se vai ter que esticar. Ó, ele vai ficar assim. Quando você vestir, essa parte, porque isso daqui é, faz parte da modelagem, vai pra dentro e vai ficar desta forma, olha, tá? E aí, quando você vestir, você pode dar uma puxadinha, porque ele fica justinho, que ele fica com essa gola por cima aí, maravilhosa, né? Então, é só passar uma costura mesmo retinha aqui, olha, unindo isso daqui. Não precisa fazer nenhum tipo de acabamento, só uma costura reta, Sim, quando você vestir, a costura vai pra dentro, pode ter certeza. Se você fizer com o mesmo tecido, a costura vai pra dentro, tá certo? Vou passar só uma costura reta aqui na máquina e volto com o vestido finalizado, pessoal. Acreditem, já está finalizado. Então, pessoal, olha, o vestido já está finalizado. Tá vendo? Eu passei a costura e uni essa parte da gola. Não precisa fazer nenhum tipo de acabamento, olha, só passei na overlock. E esta gola, o mais bacana dela, você tem vários jeitos de usar. Dá pra você fazer um ombro só, você fazer aquela gola boba, você fazer ela meia trançada, porque no corpo ela fica justa. Então, ela ficaria assim, olha. No começo do vídeo, vocês conseguem ver bem aí o que eu estou falando. E essa gola é show, porque, tipo, você tem aí um vestido que dá pra usar de N... Jeitos, é muito bacana essa gola dele, só que, gente, tem que fazer com esse tipo de tecido, de preferência, com o lurex, porque o lurex, além dele esticar, ele tem um caimento bom. Então, é por isso que dá certo, entendeu? Por isso que a gente tem que ver, às vezes, ai, mas eu fiz o mesmo modelo e não ficou igual, porque você usou, sei lá, um tricoline, nunca vai ficar igual, você tem que, pra ficar o mesmo caimento você sempre tem que usar o mesmo vestido. Se você vê um vestido numa revista que você gosta, não adianta você pegar, se lá tá falando pra você usar viscose e você usa brim, ele não vai ficar igual. Então, tecido é muito importante porque tem o caimento do tecido. Então, é esse tipo de gola tem que ser, um, neste vestido que a gente não pôs nenhum tipo de abotoamento, tem que ser um tecido com elastane que tem um bom caimento. Se eu fizesse ele com neoprene, não ia, a, apesar de ser uma malha, não ia ficar com este caimento e não ia dar esse efeito a gola, então a, a, o lurex é ótimo para fazer esse tipo de gola, ele fica lindo, gente, eu fiquei apaixonada no meu vestido, e vocês viram que eu dei duas opções, usar com tênis para quem é mais esporte, e usar aí com salto alto para quem não curte muito tênis, que eu sei que tem bastante gente que não gosta de tênis com vestido, mas gente por favor, fica lindo, hein fica lindo e pode usar aí que fica show então tá aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado do vestido